Então, vamos dar uma olhada mais de perto na energia potencial gravitacional. Tem alguns aspectos aí importantes que se aplicam à energia potencial gravitacional e que vão se aplicar a qualquer outro tipo de energia potencial. Okay? Vamos lá com algum detalhe. Mas eu tenho a né, minha energia potencial aqui. Né? Já viu qual é a forma da energia potencial. É Mgy, depende da posição. E agora eu pego um corpo a uma certa altura do solo. Okay? É, Para determinar a que altura ele está do, do solo, a altura do solo é uma coisa absoluta, mas né, a posição dele é uma coisa que depende do, de onde eu coloco o meu zero de, do sistema de coordenadas. Zero do sistema de coordenadas eu coloco onde eu quiser, e aí isso dá um problema, dá um certo problema na adição da energia potencial gravitacional, né? Isso pode pode levar a uma situação em que duas pessoas se desentendam. Né? Aqui temos um belo casal, um belo casal discutindo sobre qual é a energia potencial dessa desse objeto, né? Tanto a mulher quanto o homem dizem que eles têm razão. Por quê? A mulher resolve colocar o zero dela do sistema de coordenadas exatamente na posição da bolinha. O homem, por sua vez, resolve colocar o zero do sistema de, de coordenadas exatamente sobre o solo. E aí né, a mulher vai dizer que esse corpo tem energia potencial gravitacional zero e esse homem vai dizer que não, a bolinha tem esse corpo aqui, tem uma energia potencial gravitacional Mg vezes Y1. E aí, qual dos dois está correto? Né? Na verdade, os dois estão corretos, tá certo? Mas eles estão ali brigando e tal, até que né, alguém chega para eles e fala, amigo, olha só, se esse corpo cair de uma certa altura, ele vai ter uma outra posição aqui, né? que, uh, que tanto para você quanto para ela, né? vão, vão ser diferentes, mas nota que quando o corpo caiu desse ponto aqui em cima até esse, ele se deslocou do mesmo canto, ou seja, tanto a mulher Quanto o homem vão dizer que a variação de energia potencial é a mesma. Por quê? Porque não depende. Né? Uh, a variação de energia potencial, pelo que a gente está vendo aqui, não depende do, de onde a gente coloca o nosso zero de energia, não depende da posição. Porque variações de posição são sempre as mesmas. E aí, um percebe que os dois percebem que estavam discutindo à toa, né? e você vê que a boa compreensão da energia potencial gravitacional, né? desse aspecto de energia potencial, pode salvar um casamento. Okay? Então, qual que é a moral da história? O valor da energia potencial por si só não tem nenhum significado. Por quê? Porque a gente pode colocar o nosso zero de sistemas de coordenadas no lugar que a gente quiser. Então, duas pessoas podem dizer que o corpo tem posição diferente, mas os deslocamentos sofridos pelo, pela, pelo corpo vão ser iguais, independente do quanto você. independente da onde você coloca o seu zero de sistemas de coordenadas. Ou seja, vai ser independente da posição. A variação de posição é igual e, portanto, né? O que importa para a energia potencial, não só a gravitacional, mas qualquer outra energia potencial, são as variações dessa energia. Tá? Não importa o zero de energia, ou seja, né? o valor onde a energia potencial de um corpo vale zero. Lembra, né? como a energia potencial depende da posição, a hora que eu determino o meu zero de posição, eu estou de determinando a posição onde a energia potencial vale zero, ok? Então, basicamente é isso, ok? No próximo vídeo a gente continua com o nosso estudo de, é, de energia, agora amplificado pela existência da energia potencial. Da energia potencial.